Satanás saia do meu celular se você cortar você eu vou te bater muito que queridas tudo bem com vocês olha quem tá aqui hoje eu era a Rony a diva mais ruiva mais branca mais gostosa mais saborosa mais, mais branca e hoje a gente veio indicar seis filmes para vocês que julgamos ótimo né mas é assim se você assistir e não gostar é de gosto pra gosto. Se você tem um gosto parecido com a gente, você vai amar. Os convidados primeiro. primeiro vídeo que eu vou indicar pra vocês se chama Medianeiros. É um filme passado em Buenos Aires, que é tipo... Imagina que a sua alma gêmea mora do outro lado da parede e vocês nunca se cruzam por absolutamente nada. São duas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com as outras pessoas, sabe? Tipo, eles são bem a deles e eles moram muito perto e nunca se cruzam por nada. É o tipo de filme que você assiste os primeiros, sei lá, 15 minutos pensando assim Não vai dar bom, sabe? Mas acaba dando Puta que pariu, o final é tipo Gente, sério, é Você nunca vai imaginar o fim, é genial O primeiro é onde vivem os monstros Ele gira em torno de um menino chamado Max, se eu não me engano não lembro o nome É, se não me engano, é ele. E, tipo assim, ele briga com a mãe dele, a mãe dele tá com namoradinha em casa, e aí ele faz malcriação, e a mãe dele manda ele pro quarto de castigo. Como ele é uma criança muito, muito criativa, tem uma imaginação muito fértil, ele cria uma ilha com vários personagens, pra eles brincarem, ele acaba sendo nomeado rei dessa galera aí, tipo, ninguém pode ficar triste, ele tem que fazer tudo, tudo, tudo mesmo, pra todo mundo ser sempre feliz. O próximo filme que eu vou recomendar é O Grande Hotel Budapeste. Ele é um filme que, ele me ganhou primeiro pela fotografia, porque ele tem uma fotografia muito diferente. Não é nem um pouco clichê, sabe? É tipo, tem todos os filmes e o Hotel Budapeste. Sério. E é o seguinte, um gerente de um hotel contrata um funcionário novo e eles acabam sendo tipo, grandes amigos e vivem aventuras, tipo, bizarras e muito... Covers. <risos> Uma certa disputa porque alguém vai ser dele de um quadro e eles tentam ir atrás desse quadro e o filme é muito bom gente eu acho que só, só o jovenzinho aqui o, o jovem que é o novo funcionário do filme já vale o filme inteiro e você depois do filme eu fiquei tipo umas três horas me comportando que nem ele porque como ele é o funcionário de um hotel muito renomado ele tem um, um, um jeito um... ele tem um comportamento muito sistemático então ele tipo anda em 90 graus, esse tipo de coisa E depois o filme eu fiquei me comportando como ele sabe? Mas acontece muito isso, às vezes você assiste um filme E você se identifica tanto com o personagem Que você acaba agindo e nem o personagem consequentemente o segundo filme que eu vou indicar é Labirinto do Fauno <risos> Da série Filmes que eu assisti de tanto a Mônica me o saco Ai mano, é muito bom na verdade, assim, ele se passa na Guerra Civil, lá na, na Espanha, e o pai de uma menininha morre, na menina X da questão morre, e ela vai morar com o um cara que é o general do quartel, é um dos generais, não é? Sim. Só que essa menina, numa vida passada, ela era uma princesa da, do mundo das fadas, do mundo encantado. Então, ela passa por várias provas pra provar que é essa menina, entendeu? E tipo assim, mano, é muito tenso. É e muito intenso. ela sofre muito, gente. É, é, é foda. E o legal desse Sim. filme é porque, tipo, ele mistura muito o mundo normal com o é um mundo mágico. É, exatamente. Nossa. Você olha e parece que, você, que a menina tá. É coisa da cabeça da menina, mas, tipo, não é, cara. Então, assim, ó. Fadas existem. Eu acredito em fadas. Acredito. Acredito. acredito. acredito. <risos> Ai, que lindo isso. Tchau. <risos> Como eu não podia deixar de citar o um filme do Tim Burton aqui. Eu preciso falar e indicar pra vocês Peixe grande e suas histórias Primeira vez que eu assisti esse filme eu devia ter, sei lá, 6 anos É um filme muito antigo Ou Imagina você que tá bom, você é uma pessoa completamente normal E seu pai conta histórias sobre gigantes, bruxas, fadas e esse tipo de coisa Você não ia acreditar, certo? Exatamente o que aconteceu com a protagonista desse filme é, O pai dele contava um monte de história absurda pra ele E ele viveu a vida inteira de birra com o pai achando que era tudo mentira Porém, ao longo da história, vamos descobrir as verdades e as provas vão aparecendo e o final é muito, muito surpreendente. Gente, ETs existem. Eu um juro pra vocês. Buxos existem. Olha, gente. filha <risos> da puta! E tem uma hora que o protagonista fala pra um gigante, assim, é, se você acha que essa cidade é para você, imagino que ela não é pro tamanho da minha ambição. Eu tive que pausar e ficar três minutos chorando <risos> quando eu ouvi isso. Vou assistir, eu não assisti ainda. É muito inspirador esse filme você tem que ver. Qual que é o outro? É do Niro ah, Hiro. Não, é. <risos> e o último, <risos> ou quasezinha, é Baladas Tristes de Trombeta. Se eu não me engano, é, ele tem dois nomes aqui no Brasil. Balada de Amor e Ódio, se não me engano. Eu conheço como Balada Triste de Trombetas. Ele acontece também na Guerra Civil, lá na Espanha. A garota tem uma pequena fissuração por isso, né? O que acontece nesse filme é que o protagonista, é, ele cresceu e a vida inteira o pai dele falou pra ele que ele nunca ia conseguir ser o Palhaço Feliz, porque ele tinha uma vida merda. Aí um dia ele vai fazer um teste pra um circo e, ele... e o Palhaço Feliz pergunta assim pra ele, por que, é que você escolheu ser palhaço? Aí ele rebate a pergunta, tipo, por que, que você quis ser um palhaço? Aí o Palhaço Feliz fala, porque se eu não fosse palhaço, eu ia ser um assassino. Aí o cara responde, se eu não fosse palhaço, eu seria assassino também. E, mano, e é um filme tão foda, tão foda, que se eu contar pra vocês que ele é 100%, ou quase isso, vai, 98%, feito em chroma key vocês não acreditam porque vocês não conseguem perceber que é chroma key ele não tem uma cena externa vocês têm noção disso? vocês têm noção disso? e é muito maravilhoso um filme que vem na sua cabeça agora, fala dele O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus já assistiu? Um... não gente, que filme maravilhoso é, nossa, a gente tem muita essa mania de juntar filmes que tem realidade e fantasia né? mas um sim, filme assim muito gostoso ó, a história é mais ou menos o seguinte é um cara que fez um pacto com o diabo. E esse cara tem um trailer que leva você para um mundo mágico. Só que nesse mundo mágico, você deseja tudo que você mais quer. E o diabo te tenta pra roubar sua alma. É uma coisa muito hardcore. Uau. Só que é lindo demais. Lindo, lindo. Imagina imagina você entrar num trailer e tudo que você pensar e tudo que você querer tem lá. Assim. Nossa, é lindo demais. Eu já teria... Da minha alma pra ele. O diabo? É, mano. Sim. Imagina claro. você numa casa e tem tudo que você quer. Sim. É... E eu, eu ia orar em todas aquelas coisas pra Deus abençoar e eu poder ficar com elas. Verdade. É uma boa. <risos> Se ia dar certo ou não, só íamos saber no dia eu do dia. Eu não momento. quero contar mais do filme porque é muito spoiler desse filme específico. Mas assim, assiste. É brilhante. Sério. Muito bom mesmo. E já assistiu 12 anos de escravidão? Já. Se eu já chorei litros? Já. Então eu recomendo pra vocês 12 anos de escravidão Ele conta a história de um negro Que ele era livre Ele era um negro livre Ele tinha... Como chama? Não sei Bom, ele era livre Ele tem lá o papelzinho Que prova que ele é livre E os caras que caçam negros fugidos é, Eles confundem esse cara Com um negro que, que fugiu Lá do seu dono E aí ele... 12 anos de escravidão, né? Ele passa 12 anos preso, sem conseguir falar com ninguém e ele deixou a esposa com dois filhos pequenos e ele era, ele tinha uma vida de sucesso porque ele era violinista não, não. é, se eu não me engano ele era violinista, e meu só assiste, por favor mais algum? assim, não me responsabilizo pelo seu estado psicológico depois desse filme nem eu. Então a gente vai ficando por aqui com uma vontade enorme de indicar mais filme pra vocês. Mas voltamos depois. Tem vídeo no canal da Elora. Com Corre essa frase. aqui. Corre lá pra ver. Tomou vergonha na cara e ver aqui em casa que dá pra fazer Um beijo. Um beijo, meus queridos. E, e paz. Ah.